Mandou me avisar nosso carnaval é filho de tuas das vacantes do povo das trajetas gregas das religiões afronegras das posições portuguesas católicas e não tem que No beco João Inácio número 15 viveu uma das mais importantes figuras do carnaval carioca Hilário Jovino Ferreira, o lalau de ouro. Pilo da Bahia em 1894 criou o primeiro rancho carnavalesco do Rio de Janeiro. O Reis de Ouro. Amanhã, tão bonita, amanhã, o acabou de passar. E deixou no ar. Antes das de samba, o que animava o carnaval carioca eram os ranchos E Hilário participou de vários outros ranchos, entre eles o mais importante, o Ameno Resedá Também foi capoeirista e um dos criadores da coreografia do mestre Sala. Quando Hilário saiu lá da pedra do sal E de ouro surgiu é carnaval Quando Hilário saiu lá da pedra do sal Losing chill Hey